Tudo com vocês? Sejam, Sejam bem-vindos bem ao Retorno da, da Sala 401. 401! Não, mas peraí, peraí, que o assunto hoje é um pouquinho intenso. Ih, é verdade. Inclusive, a gente queria fazer uma pergunta super séria pra vocês. Preparados? Vocês acham que hoje seria possível, nos tempos que a gente vive, ainda existir uma ditadura? Será? A gente já não evoluiu o suficiente para não fazer as besteiras que a gente fez no passado? Não sei. Será? Hum. Então, estreou na Netflix no início desse mês uma nova série chamada Nós Somos a Onda. Vocês devem estar familiarizados já com o título por causa do filme A Onda, de 2008. Ambos adaptados do livro A Onda, do autor Morton Hill, que, inclusive, aborda sobre esse assunto tão tenso que a gente vai falar hoje. O filme de 2008 conta a história de um professor que, para provar uma teoria, busca um grupo de alunos e Umas práticas é meio bizarras dentro de aula. E o professor consegue provar que hoje em dia ainda é possível praticar a ditadura. Você é da dass a Diktatur in Deutschland nicht mehr möglich wäre, ja? Auf keinen Fall. Dazu sind wir viel zu aufgeklärt. Ich glaub, du hast die ganze Sache nicht unter Kontrolle. Überhaupt nicht das entwickelt sich zu einer echt komischen Sache. Eles são realmente Já na série mostra um grupo de jovens que estão se sentindo deslocados, infelizes com as próprias vidas, sufocados com as suas rotinas, que tentam mudar o mundo, as coisas ao redor deles, que eles não se agradam, com as próprias mãos, fazendo uma revolução. E algumas besteiras no caminho, não é mesmo? Com certeza. Como você vai você no filme, por exemplo, existe um líder que manda no grupo. E na série? Na série não existe essa figura do líder, né? Os jovens eles estão muito livres e acho que por isso eles até se perdem um pouco nos seus objetivos. Essa figura do líder não é muito imposta na série como no filme. Inclusive, muda toda hora, né? O dentro do grupo... A real figura do líder. É. Uma outra diferença também é que no filme, eles tinha um único propósito, que é provar que ainda existe, ainda é possível existir, uma ditadura. Já na série, não. Na série, esse grupo de jovens tentam abraçar tanto coisa que eles acham errado no mundo pra tentar resolver de alguma forma. É. e eu acho que por isso eles acabam se perdendo no caminho porque eles, como eles querem resolver tudo ao mesmo tempo, eles não focam em só uma solução, eles acabam perdendo o controle, acabam até se atrapalhando e botando tudo a perder. Fazendo muita besteira afinal de contas, são jovens, jovens né? né? Gente. Um outro tópico que a gente acha muito interessante é que no filme eles usam um tipo de uniforme pra tornarem um grupo ao topo. Que é a roupa branca, né? Aquela blusa branca, uma calça jeans sem marca. Aquela coisa de uniformizar e mostrar que todo mundo é igual. Enquanto que na série eles tentam fazer uma coisa mais anônima. Eles usam máscaras enquanto fazem ações pela cidade. É, essa coisa do uniforme, apesar de não existir, Dessa roupa igual, mas a máscara funciona como um uniforme. Eles têm uma forma de se verem como um grupo. A mensagem que cada um traz também é diferente. O filme ele fala sobre a ditadura e sobre a possibilidade de ainda existir hoje, em pleno século XXI. Já a série traz uma ideia anticapitalista. Né? Eles brincam muito com esse tópico trazendo obras diferentes para até conversar um pouco mais com o público sobre isso. Tanto que a personagem principal, ela se desfaz das roupas de marca dela. Tudo que ela tinha exibindo o rótulo da marca, ela se desfaz, ela não quer mais aquilo. Além disso, as diferenças técnicas também chamaram a nossa atenção. Como, por exemplo, os roteiros entre eles, né, que são bem diferentes. É verdade. No filme, ele se mostra bem mais estruturado e na série, não. Ele é um pouco confuso. Eu acho que tem a ver com o momento que a gente está também, né? É. Eles retratam os jovens, então a mente dos jovens é confusa. E isso acaba refletindo no roteiro. Por eles usarem mais jovens na série, eles usam muito da internet pra fazer a comunicação geral do, desse movimento. Na série, também tem algumas referências ao filme, né? Como as jogadas de câmera no momento que eles estão pichando a marca deles no, na cidade inteira. E também no final, que todos eles estão com uma roupa branca, é top. E por último tem a construção dos personagens, que enquanto em um é mais maduro, o outro é completamente infantil. Exatamente, mas eu acho que isso tem a ver também com a construção dos jovens, né? Na série, eles ainda estão naquele processo de amadurecimento, de construção de identidade, então o personagem, ele tá... Um pouco desconstruído por isso, ele está se construindo. E vocês, já assistindo algumas dessas adaptações? E acham que realmente é possível ter uma volta da ditadura? Conta pra gente! Deixa nos comentários o que, que vocês acham, o que, que vocês acharam do vídeo. E não se esquece de se inscrever no canal e deixar seu like também. E é isso. Até a próxima, pessoal. Até a próxima.